Ambos os pés estão paralelos à largura do quadril. Eu irei flexionar as minhas pernas, dobrar as minhas pernas, porém, com ambos os pesos à frente do meu corpo. Ao flexionar, eu irei elevar os meus cotovelos, trazer o peso o mais próximo possível aqui do meu queixo e volto à posição inicial. Trago o peso o mais próximo possível do queixo e volto à posição inicial. Estamos trabalhando costas e estamos trabalhando membros inferiores. Porém, o primeiro agora que eu irei passar, sem peso algum, só quero que você aprenda a técnica correta para fazer com total tranquilidade aí na sua casa ou na sua academia. Vamos lá! Segure, simule como se você estivesse segurando ambos os pesos à frente do seu corpo com ambas as palmas das suas mãos voltadas para você. Então, ambas as palmas das mãos estão voltadas para você.